Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Amo o Senhor, tá? Da cantora Fernanda Brum, beleza? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Bom, música em Fá maior, tá? Vamos começar aqui pela introdução, ok? Vai ficar aqui, ó. Suave. Vamos lá? Então, é, a gente tem aqui é, quatro acordes, se não me engano, né? Ré menor, Si bemol, Fá e Dó. Tá? Então a introdução ela vai girar em cima, né? Desses acordes, tá? Ó. Tá bem devagarzinho, ó. Essa aqui não tem como facilitar, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. Ok? Fazer bem devagarzinho. Ó. Beleza? Ok. É basicamente isso, tá? As outras duas vezes são variações disso aqui que eu toquei. Vou fazer bem devagarzinho. Vamos lá. Essa é a primeira, são três vezes. A terceira vai ser aqui, ó. A segunda, né? Essa segunda vai vir a terceira. Okay. Vou fazer mais uma vez, bem devagarzinho. Eu estou fazendo nessa oitava, mas se você quiser fazer mais para cima, não tem problema. Você pode fazer aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo, tá? Eu faço mais, é eu gosto do som mais grave, né? Então vamos lá, vou fazer devagar agora uma oitava acima, tá? Lembrando que se você tem um teclado de cinco oitavas, essa aqui é o primeiro dó do teclado de cinco oitavas, tá? Então o seu teclado ele começa aqui, ó, ok. Então vamos lá, hein. Bem devagarzinho as três vezes. Vamos lá. E aí acaba aqui, ó, tá? No Si bemol. Beleza? Então essa é a introdução, tá? Como eu disse, não tem como facilitar, tá? Porque é uma introdução realmente um pouco difícil, mas com treino você pega. Uma outra informação é que essa aqui é uma música em 6 por 8, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, guarda essa informação. Vamos lá, faz a introdução. Aí vai vir a parte cantada. Vai ser Fá maior. Tá? Amo o Senhor. Depois vai vir Dó com Mi. Ré menor. Meu salvador. Ré com, com Lá com Dó sustenido. Tá? Então vamos de novo. Ó. Fá. Né? Amo o Senhor. Tá vendo? É, Dó com Mi, né? Ré menor. Meu salvador lá com dó sustenido, beleza? Agora si bemol, anelo telo, fá com lá. Aí agora vai vir sol com si, bem junto a ti. Beleza? Aqui é um dó com quarta, né? Beleza? É, na contagem de 6 por oito, você pode fazer. 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá vendo? Vem pra cá 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá? Depois eu vou tentar pensar num dedilhado aí Vamos lá, repetindo então, Amo Senhor, Fá, Dó com Mi, Ré menor, é, Lá com Dó sustenido, tá? Si bemol, Anelo Telo, Fá com Lá, Sol com Si, bem junto a Ti, Dó, Dó com Quarta, né, e Dó, volta pro Fá, Minha Esperança, Dó com Mi, é Ré menor. A esperança não é Ré menor, tá, gente? <risos> é, até esqueci agora. É, Lá com o Dó sustenido. tua palavra que jamais. Si bemol. Tá? Fá com Lá. Aí agora vai mudar. Ao invés de ir pro Sol com Si, vai fazer. Sol menor. Fá com Lá. Si bemol. E Dó com quarta. Depois Dó. Beleza? Aí vai pra outra parte, tá? Vai ficar aqui, eu não lembro muito bem a letra. Eu ia até pegar a cifra pra ver a letra, mas deixei pra lá, ó. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo teu. Esperança é sua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face quer. Beleza até aqui a outra parte do viver para ti essa música ela é, tem um arranjo bem curto tá vai ser fá viver para ti Pensar só em ti é, Dó com Mi Mi bemol, romper com as barreiras do mundo E Dó Dó não... E... no aqui... E Si bemol, desculpa Tá? Então... Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo Aqui... Tá vendo? Voar com o pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, sei lá como é que é a letra. <risos> Amo o Senhor. Beleza? Até aqui. Vou fazer devagarzinho, tá? Ó, viver para ti, Fá. Pensar só em ti. Dó com mi. Com as barreiras. Mi bemol. Si bemol. Aí repete, voar com pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder, beleza? Aí faz, amo Senhor, segurou o Fá, aí tem uma passada faz, barará, tá vendo, bemol, sol, cai no fá Amo o Senhor Gente, suavidade total Meu Salvador Anelo pelo Vem junto a mim Minha esperança é Tá vendo como é tranquilo? Tua palavra aqui desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti pensar só em ti romper com as barreiras do mundo aqui voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder amo o Senhor, aí volto a introdução Tá vendo no final da introdução? Pode ser aqui, aqui, né? Viver para ti, pensar só. Gente, é a música é muito fácil, é, tirando a introdução, claro. Deixa eu ver o que eu consigo passar de dedilhado aqui. Vamos, sem... Ó, dá pra fazer um mais simples aqui, tá? Ó, um, dois, é. Um, dois, três, quatro, cinco.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 Você vai pegar a nota da ponta. Vai começar por ela, ó. Um, tá vendo a nota da ponta? A mão esquerda entra no, um, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Essa ideia de pegar a nota da ponta vai servir para todos os outros acordes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparo Aquele que busca a face quer Tá vendo que aqui o tempo dos acordes são menores, então ó. Bem devagarzinho pra você ver, ó. Só, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Aí vem, viver para ti. Pode seguir a mesma ideia: viver para ti, pensar só em ti. Mão com as barreiras do mundo aqui. Tá vendo? Com o Pai, as asas da fé. Ser revestido de glória e poder Beleza? Eu, no tutorial antigo que eu fiz Eu joguei um acorde aqui Pra mais, tá? Que eu fazia aqui, né? Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras Tá vendo? Eu jogava isso aqui que é um Fá com baixo e Si bemol tá? Só que eu tava ouvindo hoje Era só um Mi bemol normal, tá? Mas também fica bom, ó eu, ai, desceu uma oitava aqui, ó. Viver para ti, pensar só em ti. Não perco as barreiras do mundo, tá vendo? Tá bem? Tá, ah, aqui. Beleza? Então assim, se você pegar meu vídeo antigo, então provavelmente eu vou estar tá mostrando esse acorde, tá? Ou aqui, ou aqui, tá bom? É, e aí eu tocava assim, né? Não sei por que raio de motivo, tá? Mas tá bom. Então, ó, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, beleza? Mas aí, ouvindo hoje, eu vi que era um mi bemol mesmo, escrachado, né? Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, é pela que eu prefiro o outro, né? Beleza? Então, é isso aí, tá? Música razoavelmente simples, tirando a introdução. E aí tem um negocinho aí no player do YouTube que você consegue diminuir a velocidade do vídeo, hein? Então antes de, de jogar aquele mimimi maroto lá, né? Olha, tá? A velocidade aí no player aí você consegue baixar um pouco, tá bom? Porque realmente é uma música mais complicada, tá? Então não se faça de coitadinho, dá raladinha aí, porque a gente tem que ralar mesmo pra aprender as coisas, tá bom? Queria mandar um abraço aqui para todos os meus alunos tá? do VIP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, VIP iniciantes, 1, 2, 3 e 4, beleza? É, um abraço para todos vocês, eu espero aí que esse vídeo ajude vocês também a desenvolver, tá bom? E aí eu estou aí preparando mais vídeos para lançar aqui, lançar no curso, hoje eu liberei uma aula nova lá dentro do curso, tá? no módulo intermediário, e estou me preparando aqui para gravar mais aulas, tá? O pessoal quer saber da expansão do campo harmônico que eu mostrei num trechinho de vídeo aí. A expansão do campo harmônico vai apenas para alunos do curso, tá? Eu já tenho o PDF dela pronto. E agora estou me preparando para gravar a aula, tá bom? Então, assim, se você não é aluno, link na descrição, tá bom? Você pode entrar lá e se inscrever. Se você quiser baixar a apostila com as 125 cifras, link na descrição, inclusive... Essa música, a cifra dela, está na apostila de 125 louvores, tá bom? Então, não vou nem disponibilizar um link com a cifra dessa música separada, porque essa cifra já está na apostila com 125 louvores, tá bom, gente? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!